transmutação. Vamos complementar com esse outro tarot também. Virgem, é o momento de transmutação, transmutar toda essa energia de dor em alegria. E como fazer isso? Deixando a dor passar por você, sem lutar contra ela, como a árvore que transmuta o ar poluído em ar limpo. E o contrário também pode ser feito. Inspirar toda a negatividade, tudo aquilo que te faz mal e expirar positividade. Das duas formas, dá certo. Porque depois, quando tudo passa, você vai notar que de alguma forma, esse sofrimento foi como um fogo purificador. De modo que você não perca sua generosidade. Porque é como se você quisesse ajudar, receber ajuda. E conviver com pessoas colocando suas ideias em ação. E parece que quando você tenta começar alguma coisa, as coisas dão errado. Porque vem à tona essa dor, o medo de sofrer, de parecer que está se diminuindo. Também pode ser que você faz a sua parte, mas a retribuição das pessoas é daquele jeito delas, até um tanto primitivo, de ver a sua bondade como algo que elas possam dominar. Mas de qualquer forma, aqui mostra você encontrando um caminho de solução, como um leque de possibilidades se abrindo para você. Porque, por mais que a convivência não te faça bem, por é cansativo as muitas tentativas? E a transmutação é necessária para tirar esse peso das costas, para limpar esse medo de ser você, de fazer o bem e acreditar que também pode receber o bem. Aí já entra na questão do merecimento, porque por trás de certas situações existe um mar profundo para mergulhar. E descobrir os tesouros, que são os reais motivos de cada um. E quando você só tem visão do raso, fica difícil mesmo compreender o porquê das coisas acontecerem como acontecem. Mas, o que te cabe no momento é buscar o seu bem-estar, a sua alegria de viver... Até para se fortalecer nesse mergulho de soluções e respostas. Olha que carta linda. Aqui são as energias até externas que não fazem bem, passando pela pessoa. E aqui você já vê ó, um colorido, uma luz... Com flor de lótus, com rosas e borboletas. É como se a pessoa estivesse cortando mal ali, de modo que ela não passe esse mal para a frente. E vamos trazer também uma mensagem do oráculo. Renovação. As energias precisam ser renovadas, Virgem. Ciclos se encerram para que outros iniciem. Com vigor e vitalidade, aceite com gratidão as mudanças que o universo propõe. Deixa eu até aproximar, olha que carta linda, de renovação que é como falamos na leitura, é como um fogo purificador, tá bom? Gratidão.